Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, vós povos todos da terra, aleluia, aleluia, Cantai ao Senhor, aleluia aleluia. aleluia, aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia, o Senhor esteja convosco.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 É como a história das dez jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. Cinco delas eram imprevidentes e as outras cinco eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo.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 e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes, dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam, de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor ir descomprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram, Senhor, Senhor, Abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu. Em verdade, eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, chegando ao final desse mês de agosto, aqui no Brasil, dedicado às vocações, a liturgia de hoje nos apresenta esta historinha, essa parábola que Jesus conta, para nos mostrar e nos chamar a atenção de que nós devemos sempre Estar atentos e atentas a cumprir a nossa vocação. A nossa vocação, podemos resumir, é seguir os ensinamentos de Jesus. Que podemos resumir dizendo no mandamento do amor, amar a Deus e ao próximo. Que podemos também dizer, fazer e desejar o bem, não fazer e não desejar o mal. E a primeira leitura nos fala que é o desejo de Deus é que nós vivamos na santidade. Viver de acordo com a palavra de Deus. Segundo, o estado de vida que nós escolhemos. E nós estamos refletindo nesse mês sobre várias vocações. Primeiro final de semana, sobre a vocação dos ministros ordenados, diáconos, padres e bispos. Segunda semana, da família, na pessoa do pai. Terceiro final de semana, dos religiosos e religiosas. No final de semana que passou dos leigos e leigas, e no próximo dos catequistas. Assim, falando de todas as vocações. E nas vocações, nós devemos ser previdentes, espertos, preparados e preparadas para sempre fazermos o bem, de acordo com a vocação que nós escolhemos. E nós temos hoje um grande exemplo de uma vocacionada previdente, uma mulher que foi esposa e mãe, Santa Mônica. Santa Mônica teve uma vida muito sofrida, por causa do seu marido, e depois por causa do seu filho, Agostinho. Sofreu muito, rezou muito, Chorou muito para a conversão dos dois e alcançou a graça de ter acompanhado a conversão dos dois, do seu marido e do seu filho Agostinho. Santa Mônica viveu a sua vocação de mãe, de esposa. Buscando viver na santidade para santificar o seu marido e o seu filho. É um exemplo para as mulheres que são esposas e mães. Santa Mônica sofreu muito, mas batalhou, procurou viver na santidade e. E assim, dar um exemplo para o seu marido e o seu filho. E o que, que aconteceu para que Santa Mônica conseguisse alcançar a graça da conversão de seu marido e de seu filho? Três coisas. Primeiro, Deus quis. Segundo... Santa Mônica ajudou, e terceiro, o marido e o filho aceitaram. Primeiro Deus quis, Deus sempre quer a nossa conversão, Deus sempre quer o nosso bem. Mas nem sempre isso é possível, ou porque nós não quisemos, ou porque tem alguém atrapalhando. Santa Mônica ajudou na conversão. E o que, que ela fez? O que a mãe e esposa faz? Aconselhar, orientar e rezar. Tanto para o seu marido quanto para o seu filho. E o terceiro, Santo Agostinho, o seu o filho de Mônica, Santa Mônica, e o marido aceitaram. Acolheram o querer de Deus e a ajuda de Santa Mônica. Juntando esses três fatores, resulta na santidade. E é isso que Deus quer de cada um e de cada uma de nós. Queridas mães, queridas esposas, continuem rezando e aconselhando vossos maridos, vossos filhos e filhas, para que todos nós possamos viver na santidade. Amanhã, celebraremos a memória de Santo Agostinho, o filho, de Santa Mônica, que se converteu, porque Deus quis, Santa Mônica ajudou e Ele aceitou. Rezemos hoje de modo especial por todas as esposas e mães que sofrem por causa de seus maridos, por causa de seus filhos e filhas, para que Santa Mônica as fortaleça na fé para que continuem rezando e aconselhando, vivendo na santidade de sua vocação, e consigam assim alcançar a graça da conversão de quem elas tanto desejam. Que Santa Mônica interceda por nós e nos ajude. E na confiança de que Deus nos ama, que Deus quer a nossa conversão, que nós vivamos santamente a nossa vocação, vamos apresentar a Ele as nossas preces, os nossos pedidos, com o coração sincero e confiante, assim como Santa Mônica rogou a Deus incessantemente. De todo o coração e cheios de fé, nós...